Eu sou Melissa Laranje e eu sou uma bicha nerd desde pequenininha. Quarta-feira agora foi o dia internacional do orgulho LGBT. E aí eu pensei em fazer vários vídeos falando sobre personagens LGBTs, mas eu parei e pensei, eu acho que eu vou contar uma história de mim mesma. Né? Ligando o fato, Deus é uma bicha louca e Deus ser nerd desde criancinha. E é muito interessante que são duas características que sempre estiveram muito grudadinhas, embora eu só tivesse noção disso um pouco mais velha. Eu, como a maioria das crianças dos anos 90, comecei no mundo da nerdice e animações com Cavaleiros do Zodíaco e com os Tokusatsus. Os Tokusatsus são muito interessantes porque a minha mãe tem cinco filhos né? e nós temos uma configuração de Tokusatsu. Então cada um era um. E por sinal no exchange maior o Pegasus, né? Capose mais maravilhosa desde criancinha. Mas foi um cabelo de dia que eu tive contato pela primeira vez com um bichonem, não é com o um chum, que eu achava maravilhoso que a armadura dele tinha peitos. Eu draguei antes de saber, adorava que a armadura dele era rosa, tinha peitos, e que ele era o mais forte, embora pacifista, e que era uma representação de masculinidade que eu nunca tinha visto antes em nenhum desenho ocidental. E, obviamente, foi a minha primeira paixonite de criancinha, né? Eu fiquei completamente encantada por aquele personagem, completamente louca pelo Shun. O Shun era tipo o amor da minha vida. Acho que aconteceu isso com muita bicha por aí. Todo mundo amava o Seiya, e eu foda-se o Seiya, gente. Olha essa pessoa maravilhosa! Ele tinha características que as pessoas davam como femininas, né? Ele era pacifista, ele tinha muita empatia, ele prestava atenção no mundo à sua volta, de uma forma que os outros meninos não prestavam. E, desde sempre, eu tive muito, muito apreço pelas personagens femininas. Quando a minha família ganhou o um Mega Drive, em 1990, eu não me lembro, tinha Streets of Rage. E eu sempre jogava com a Blaze. Diva maravilhosa. Rainha das voadoras, pisa mais, eu te imploro. E essa coisa de gostar das personagens femininas foi constante na minha vida. Acho que muitas outras bichas né, também se identificam com isso. Eu nunca olhava os caras garanhão forte, musculosos, falava quero jogar com esse maluco, não. Meu time de Cronocross era sempre o ser de duas mulheres, assim. Eu sempre tive uma loucura as personagens femininas, porque as mulheres na minha vida eram muito fortes. Eu gostava muito delas. Eu achava que as mulheres tinham muito mais força do que os homens, porque se todo mundo dizia para elas que elas não podiam lutar e elas iam lá e lutavam, é porque elas queriam lutar de verdade, não era só uma circunstância. Ou porque alguém disse para elas que elas eram lutadoras ou guerreiras. E aí, ser nerd me possibilitou uma sequência de coisas que talvez eu não tivesse acesso se não fosse como eu já disse, eu sou muito fã de Homem-Aranha, aquele homem com aquelas pernas abertas, aquela elasticidade, aqueles músculos sempre ficam muito interessante mas, além disso, o Homem-Aranha era loser, e ele tinha uma relação com as pessoas à sua volta muito próximas daquelas que eu gostaria de ter quando fosse um adulto. E com as HQs eu li o quê? X-Men, que é a maior metáfora para aceitar aqueles que são diferentes e é para explicar que as maiores fobias do mundo são causadas pelo quê? Medo daquilo que eu não conheço. Né? Eu acho muito engraçado as pessoas serem homofóbicas ou racistas e serem leitoras de X-Men. Eu acho isso tipo inadmissível. E com X-Men de todos os lugares do mundo, tá interessada é sempre... Nessas coisas, como a sociedade se organiza nos outros lugares, isso já foi desde pequenininho e me ajudou muito quando você dá aquele baque da sexualidade que ele fala: ó oh, meu Deus, eu sou bicha. Né? Você já é esquisita porque você é nerd, você já é esquisita porque você vê desenho japonês, você já é esquisita porque você desce a escada na sua casa gritando: eu não vou dar, do primeiro lugar! Infelizmente não acontece nada, seria muito mais prático, que eu não precisaria horas de maquiagem se eu fosse uma senhor E aí você cresce, já com esse estima da pessoa esquisita que gosta de desenhos estranhos. E você descobre seus outros amigos que também são esquisitos e também gostam de desenhos estranhos e revistas estranhas. E falam, NHAI! Eu estou falando de, de início dos anos 2000, 2001, 2003. Foi com esse grupo de amigos, no final da adolescência, que eu tive a noção né, de que eu não era um menino heterossexual como todos os outros. E é muito bom eu poder dizer isso, porque foi graças ao contato com essas pessoas que também eram marginalizadas, né, que também eram esquisitas de suas próprias formas, foi muito fácil para mim ter um grupo de amigos que me aceitasse, me acolhesse, com as minhas estranhezas, porque ali todo mundo era estranho, né? Todo mundo era o rejeitado da escola, o cara que andava de preto, a menina que andava com orelha de gatinho, o cara que assistia desenho com 20 anos. As pessoas eram todas muito estranhas. Então, você ser gay, lésbica, bissexual era só mais uma coisa no universo de gente estranha. Não é à toa que eu tenho tantos amigos que são LGBT, que saíram desse mesmo grupo. Então, eu quero aproveitar essa semana do orgulho e dizer como eu tenho orgulho das minhas origens nerds e como isso me fez ter muito mais orgulho das minhas origens sexuais, né? Como isso me fez ser uma bicha muito mais empoderada, ter essa companhia das pessoas nerds. Não quer dizer que todos os nerds sejam maravilhosos, muito pelo contrário. Eu fico muito decepcionada quando eu vejo nerds reaças, eu fico magoada porque não é a criação nerd, a criação geek. Que eu falo nerd, gente, Que na minha época eu não tinha geek. Na minha época era nerd. Era uma ideia depreciativa, não era ''Ah, eu sou geek de escolar, vou ganhar muito dinheiro, não vai pro silício''. Não! Se era um nerd esquisito, tá? Que ninguém falava ''Aquela pessoa ali é estranha, eu vou falar com ela não''. Entendeu? E aí com as pessoas estranhas com as outras pessoas estranhas, a gente vai dividir nas estranhezas. Isso foi fundamental pra o que Moldar o meu caráter. Se eu não tivesse parte de um grupo de pessoas que gostavam de anime, mangá e quadrinhos, eu nunca teria conhecido o que J-Rock. A minha base cultural drag queen é pautada em J-Rock, por isso que eu tô até fazendo com essa roupa aqui, né? que eu imagino que em algum momento da vida, mana poderia ter utilizado. Uma peruca muito mais babadeira, uma maquiagem muito maior que a minha, mas cada um faz o quê? Aquilo que ele pode, e eu posso fazer isso aqui só. Ah, e nessa época eu descobri que mana era heterossexual, tinha duas filhas, foi tipo... eu queria agradecer muito aos meus amigos nerds da adolescência e da vida adulta por aceitarem todas as estranhezas dos grupos que estão à volta, né? Um estranho a O estranho que está em mim cumprimenta, o estranho que está em você. E agradecer, graças a isso, gente, agora eu tenho meus próprios amigos viados, nerds, são maravilhosos. Beijo pra todos eles. Beijo pra você que começou a ver nada um todo esse tempo inteiro e que hoje em dia já faz o quê? Fazer um caguebuxim no banheirão, né, e pica-mula depois. Esse vídeo é sobre mim, mas podia ser sobre muitas pessoas e talvez pessoas que estejam em cidades muito isoladas e que, bom, não tenham muitos amigos gays, nem muitos amigos nerds, entenda que você não está sozinho e sempre tente se unir com pessoas que sejam tão socialmente desagradáveis quanto você. Essa é a minha dica de o quê? Agradecimento pessoal. Era só isso que eu tinha para dizer. Até a próxima Nerd Drag daqui a 15 dias que eu vou sair por ali. da internet, né? na internet de escada que você esperava da meia noite com o pulso único pra acessar, então nessa época baixar um clipe de J-Rock era uma parada que você ficava uma semana e a gente ficava consumindo eternamente aquele clipe eu devo ter decorado cada frame do clipe de Garden do and Grey com absoluta certeza e de eu Revoar do Melissa Bezerra com absoluta certeza eu descrevo pra você, tintim por tintim era muito difícil saber, vocês têm uma vida muito mal, e a diz, ah, vou aqui assistir a Melissa Lourenço. Não, não, naquela época assistia a Melissa Lourenço, tinha que deixar carregando duas horas. Ninguém assiste nem sem ter que carregar. Imagina ter que carregar duas horas, como é que era a vida?